E tu já deve ter feito vários shows internacionais também, imagino, né? Tipo, turnei turnê fora? É. Já fiz, tipo... Já fiz nos Estados Unidos, fiz no Japão. O Japão foi loucura. O Japão é muito foda, né, o Japão é uma loucura, velho. Mas por quê? Eu... Lá tem brasileiro pra caralho. Pra caralho. Não, eu fiz pra brasileiro, né, Mas Só em Nagoya que não. Que Na tinha Góia? muito japonês. Teve até uma mina... Que chama Nay Nayo, Esqueci o nome agora. Ela fez uma versão em japonês de Cedo ou Tarde. E aí... Porra, a menina subiu no pau, cantou. Porra, maneiro. E rolou tipo um viralzinho ali, pelo menos na comunidade. Que da hora, mano. Mas foi foda, porque foi perrengue, mano. Porque... Por quê? Ah, porque... Pensa, você vai fazer um show, você já vai com a equipe reduzida, porque é tudo em dólar. E eu lembro que o cara que comprou nosso show, eu lembro que eu fui no Altas Horas. Aí eu falei, ah, Serginho, ele sempre fala Japão, lembra do Serginho Grosman? Falei, eu vou lá pro Japão. Ah, que legal, vai fazer com quem? Não vai fazer com tal pessoa. Eu falei, ah, eu acho que esse cara aí contratou. Se fodeu. Ele Sim, falou. Caralho. Aí eu falei, é mesmo, é porque eu levei um cambal. o Sandy Jr. levou um cambal desse cara. Aí eu, ah, agora já era, né? Eu vou, né? Eu sei que a gente ganhou só... São quatro shows, ou cinco shows. Não, quatro shows, a gente ganhou os dois primeiros. Os outros levou não um tá Levamos um cambal, mas foi da hora, cara. Foi irado, porque o foda é que a gente já chegou tocando. Então, você fazer show tipo oito da manhã, assim... Tá ligado? Não consegui, não deu tempo de... Do, daí uhum. tem um jet lag do cacete. É. E era, porra, os brasileiros são foda, mano. Eu conheci um brasileiro, se... porque assim, os brasileiros lá trabalham muito nas fábricas. E trabalham pra caralho, tipo, 14 horas por dia. Porra. Só que eu conheci um brasileiro foda, cara. Que o cara tinha um, porra, eu não vou falar o nome, mas tinha um cassino clandestino. Foda. No Japão. Embaixo da casa dele. E aí o cara, mano tinha um outro sócio que jogava poker e o cara ganhava uma grana, foi, foi levar a gente num rolê com duas navigators assim, aí ele falou, vamos lá em Tó, aí foi pra Tóquio, a gente foi, tocou em várias, quatro cidades, uma praia, Toyohashi não sei o quê Nagoya, e Tóquio a gente não ia tocar, não sei porquê então ele levou a gente, fizemos um rolê aí eu lembro que tinha um Chicansen, né, que é aquele trem e sei era, lá, eu não sei o que é. era um trem que vai a quase 300 por hora, é assim trem bala, trem -bala. E aí ele... A gente tava no hotel em Nagoya. E ele era tipo... Você pegava o trem, acho que acabava às 10 da noite. E a gente deu um puta rolê cheio de souvenir, assim. Eu, eu, eu. Mano, fechou o bagulho e a gente fudeu mano. Caralho. Então, a gente tem voo, tipo, 10 da manhã. A gente tem que voltar, né? De trem bala pra pegar o voo no outro dia. E aí... Perdemos o trem, a gente. Ah, eu falei, ah, mano, eu quero ficar num hotel desses de gaveta. Você já viu? Aham, uhum, tá tô ligado, tá ligado. Vou dormir, tô com dor nas costas, os caras, não, vamos sair. Isso que a gente saiu, mano. A gente tem uma rua lá que você põe um bagulho e você vai em todos os bares fiquei, mano, chapéu. Percos pra caramba, chapei, todo mundo chapou, não aguentava, eu nem lembro como eu peguei o trem. E o japonês, mano, ele dorme em qualquer <risos> lugar, né? Eu lembro que o cara encostava, assim, dormia e tinha até um bagulho como se fosse uma, um ovo, assim, o cara colocava a cara e dormia, assim. Caralho! Eles dormiam pra caralho. <risos> e eu não tava aguentando, mano, eu tava passando mal, assim, no carro quando você tá bêbado. Você já fica balançando o carro, você uhum. num trem bala. Mano, eu ficava assim, Gê, me leva no banheiro, irmão, me leva, não sei o quê. E os caras, tipo, eles nem falam no celular, tipo, por respeito ao cara, eles são foda. Eu, a gente é muito, eu, né, mó vacilo. Só que eu precisava gorfar, mano. Eu precisava gorfar Eu ia agorfar nos outros. Seria mais vacila ainda, né? Seria mais vacila. Aí eu sei que eu levantei, eu fui correndo, mano. Eu tava passando um monte e fujo, eu juro por Deus. E aí no Japão, mano, tem, tem dois tipos de banheiro. Tem o banheiro foda e tem o japonês style, que é só um buraco no chão que você fica, tipo, agachado. Uhum. E aí eu abri, era esse, mano. Eu tive tipo, que vomitar aí ainda, velho. Foi foda, mano, esse dia. Caralho, Caralho. Passei muito mal, mano. <risos> Tu enfiou muito, a, cara no, no não, fogo. Eu a cara no Não, não enfeiei a cara. Mas cheguei perto, mano. Esse que foi um vômito bom. É, muito irmão, bem foi bom, foi foda, nada. cara. Viajei, é. Mas como é que tu conheceu esse cara? Esse cara? Esse japonês aí que tu falou. Ele foi no show, e aí ele colou no hotel tipo, ele namorava uma mina. Eu sei o nome dele, não vou falar porque tem o tá, claro. cara, imagina, chega aí, a mina dele curtia o, o NX. Então, ele Mas fez... tu não conhecia nem a mina nem o cara. Não, ele era tipo um cara que ia colar no show, que conhecia quem tava fazendo os shows, né? Esse cara que deu o cambal na gente, uhum. ele vendeu as datas pra outros quatro caras. E aí, tipo, ele sabia que ia rolar show nesse, nesse pico aí que chama Guma uma cidade lá no Japão que tem muito brasileiro. E aí eu conheci ele e ele foi, levou a gente pra comer um hambúrguer. Ele falou: Não, é eu que sou dono aqui dessa hambúrgueria. Eu falei: Caralho, velho. Pô, brasileiro cheio da grana aqui, da hora, tal, não sei o quê. E gente boa, assim, doidão. Bem, bem pra frente, mano, o cara Entendi. fazer isso lá. Mas, Porra, assim, é, é, porque não, o que fico na minha cabeça assim, caralho, o Dia é maluco. Ele conheceu um cara no Japão e já foi dar rolé com o um cara. Lógico. Porra, <risos> Lógico. É porque o cara foi levar a gente num puta rolê style, velho. A gente foi muito bar, a gente foi... Eu vi um show de, uma, de um holograma e esse bagulho de Covid eu não podia encostar em ninguém, era um quadrado no chão. E, tipo, você não pode encostar em ninguém. Muito antes de Covid, isso. Sei lá, 2012. Então, era, o Japão já tava... Preparado. Preparado, né, pra essas paradas. Entendi. Como é que é um show de holograma? Era uma mina que tava bombando, que era um holograma, que tinha um nome. Ah, tô ligado, eu vi um vídeo sobre essa porra. Aí. E ela era tinha fã pra caralho e tava bombado. E vagabundo ia ver o show o vagabundo do Vagabundo bombado. E aí ela levantava e todo mundo fazia, tipo, meio que uma coreografia. E assim, a gente se olhava, caralho, que loucura. Você não precisava usar nada pra ficar louco. Caralho. É. Os caras inventaram um jeito de escalar show de popstar. Exato. Pau, é, mano. Eles venderam Caraca. NFT antes de existir o negócio. Sinistro. Sinistro, cara. Pô, Mas qual, qual outro lugar que tu fez uns shows? eu já fiz em Miami, na real, só, e só. Tipo, nos Estados Unidos, né? E no Japão. Mas no Japão é. Muito mais legal. Foi o mais é. foda de tudo. Eu também fui outra vez pro Japão, cara. Mó pira essa viagem, porque eu fui fazer uma campanha. Eu e a Sasha. eu levei minha mãe e a Sasha levou a mãe dela, que é a Xuxa. Maneiro. E a gente ficou dando um rolê, mano. Foi irado, porque lá, tipo, a galera não conhece tanto a Xuxa. Então ela tava mó feliz, né? Eu amo a, a Xuxa. Isso acho... ser um paraíso. Ela... Porra, ela tava pão, mó né? feliz, tipo, de poder dar um rolê, sacou? E ela é do caralho, mano. Ela teve um dia lá, velho, eu até contar, né? Que ela a gente tava se fotografando num... num pico de madruga. Uhum. Ah. E, t... e eu acho que tinha... Mano, os caras são fodas. Tem videogame pornô no Japão, né? Ah, tem, tem... não só no Japão. Ah, é? Não sabia. <risos> não, não porque... Parcialmente. É, você compra lá um joguinho, você tipo... Os, os caras têm essa pira, né? Eu trouxe uns, tipo, uns vibradores na época pro meu enteado. Falei, ah, mas olha que loucura. Aí, enfim, a gente tava num lugar que tinha várias... Que era da noite, assim. Tinha muita luz, que era muito style. E um cara, velho... E a gente fotografando, eu e a Sasha e tal... E um cara chegou, tipo, começou a falar no telefone alto, lá, lá, lá, lá, lá, e a gente achou estranho. E aí o cara, tipo, começou a reclamar pra Xuxa, velho. Tipo, pá, pá, pá. E acho que o cara deu deu uma empurradinha nela, assim, ó. Aí no que ela deu uma empurradinha, eu e a Sasha olhando, ela falou, don't touch me, don't touch me, cacete, caralho. a gente, vamos embora, vamos embora. Eu falei, "Ô Sasha, sua mãe, caralho, ela é foda, cara. uma é atitude, mano. Tipo, é. não encosta em mim, o cara vai encostar em mim. Tá maluco, a gente vai cara. saber, mano, daqui, daí acusa o cara. Vambora. Que pira. Que pira, que pira mano. mano. Enfim, Joga foi um é rolê foda, muito é, louco o Japão, cara. É foda que o cara pode falar alto à vontade, não sei lá que tu não vai entender porra. Nada, velho. Não tem como. E a entonação dos caras. Deve ser sinistro, mano. Sinistro, sinistro, cara. Aralho. Não, animal esse. O Japão é foda, você tem que... Eu queria ir. muito ir pro Japão, cara. Tem várias coisas da cultura deles que... Eu assisto um desenho japonês, então aí eu os quero anime. ver como que é. Tu curte essas porra? Ah, eu gosto, cara. Eu não manjo muito, mas eu gosto de alguns... Anime. Qual, qual que tu sabe? Como ah, é? sei aí o que eu vi com meu primo, aquele dos... É... Filhos de Zeus? Como é que é? Filhos não, de Zeus? Não, como é que é o nome? Que, que, que eu vi dia. Netflix. Netflix. Eu Só vejo também. mais os que estão no Netflix, eu cara. Eu vi também isso daí. Acho que é filho de Zeus mesmo. Filho de lá, Zeus, acho que é da hora, uhum. É legal. É, achei é legal, é legal. Pirava em Cavaleiro Zodíaco, ah, é. lógico. Ah, sempre, sempre vida inteira. Nossa, tu era que... qual? Tu era o Ceia? <risos> eu não. era o Shiryu. Sério, o Shiryu. É. Eu gostava do. Qual que era o que era fora? Não era o Andrômeda, não. Era o Fênix. Fênix. Que o era Ike de prata. que de Fênix? Ike... Que era de prata. Não, né? ele é... a armadura dele é mais prateada é um prateada com com um rosa, assim, Aí mas Aí tem os ele... negócios atrás, assim, os... Mas eu pirava no Shiryu também, lembra Shiryu, Shiryu era do dragão, né? Shiryu que... Vo... Ele, a cachoeira ia ao contrário. É! Nossa, achava... Você lembra... Pô, não sei se... Você lembra como é que foi, mano? Quando veio as armaduras? Lembra? Caram pra caralho, uhum. velho. Caram pra caralho. caralho, caralho. Tinha um burguês que tinha, eu né? Eu tinha, é. eu tinha. Meu, tinha meu sonho era eu... ter essa porra. Não, eu... eu, eu, eu... Peguei uma. Ah, na mó burguês, ah, também. <risos> Correria, irmão, aqui, Olha, com meu eu... pai ali na igreja. <risos> oh. meu, eu lembro que assim, eu queria muito ter um boneco trabalhador do dia que minha mãe comprou pra mim, pra mim e pro meu irmão na feira, uns de borracha. E eles faziam só assim. Porra, não era o, o original. Não, não era o original, mas eu curti pra caralho Ai, o boneco. Então... Curti pra caralho. Cara, é muito pra foda, caralho. cara. Pra criança né? não importa. Mano. Também hoje, só de sacanagem, eu tenho, eu tenho lá vários também. E tá valendo uma grana, né? É caro. Tava valendo uma grana, né? Por quê? Né? Ah, é caro. Fala aí, pô. Cara, dependendo do... Tem uns bonecos de 2.500 reais. Caralho, Foda, é caro mesmo. É caro. Com a armadura inteira. É. Animal.